Fala pessoal, essa semana como eu falei aí num vídeo na terça-feira a gente vai começar a série do Bandit ele estava em promoção aí na Steam, apenas R$10. reais como vocês podem ver eu já estou utilizando aqui o mod que traduz o, o jogo ele fica aqui na aba de mods é... só ativar clicou aqui para ele ficar verdinho, ele vai reiniciar o jogo e... tudo beleza é, eu sou bem noob, primeira vez que eu vou jogar. Qualquer besteira e barbeiragem me perdoe. E se tiver alguma dica, podem deixar aí pra gente. Vamos lá, nome da cidade. Como de costume, né? Arrumadinho City. Caraca. É, se do mapa tamanho as coisas não vou mexer. Tamanho do terreno vamos começar pequeno. Clima fraco, desastres, condições. Eu vou deixar aqui o coisa padrão. Não vou mexer nisso aqui não. Começamos. Velocidade de simulação. Ferramentas e relatórios. Estatísticas. pa pa Isso aqui eu vi num vídeo o cara fazendo. E como eu não sou trouxa, a gente vai fazer isso aqui também. É. Parará, uma das coisas principais a gente tem que botar casa aí pra galera. Todo mundo com a, com a casinha, mas tem que ter estrada também, né, véio? Cadê? Pronto, estradinha aqui. Ah, vou fazer a estradinha Pá. puxar aqui a estradinha ah, agora a gente vem de casa de madeira uma duas três quatro 5, 6, acho que aqui tá bom. Aí a gente tem que colocar construtores, vamos colocar 4 construtores: é, estrada, armazém, pilha, mercado, serviço na cidade, fonte de água, a água deve ser importante. Acho que sim. <risos> Colocar água, escola ainda não, hospital ainda não, não Pronto Comida É, o pessoal já tá limpando aqui, ó, legal Campo, pomar Porra, não sei, cara, eu vou abrir pomar aqui primeiro treze por nove aqui o pomar agricultor, vamos colocar três lenhador, guarda florestal, lenhador isso aqui é importante Esse aqui é importante Acho que de estrutura inicial a gente está bem é, As reservas de pedras estão baixas Como é que a gente faz para pegar? Tem muita pedra aqui Aqui pedras, colher pedras Ah, vamos botar aqui, colher pedra Ver se o pessoal vai é, Construtor, trabalhador Acho que é trabalhador né, Que vai pra lá fazer isso oh, Ainda tem gente sem casa? Ah, está construindo ainda Vamos dar aqui, pedreiro Um pedreiro Lenhador 1 Eu acho que é o que eu tenho né Troncos Vai ser o Lenhador Por enquanto vou deixar isso aqui plantando novas mudas E vou mandar o Lenhador Casa, só falta um ali. Todo mundo fala que é bem complexo o jogo, né? Então, sei lá. A cidadão sem trabalho. Clique aqui para selecionar e circular. Sobre então, essa interrogação é, é que está sem trabalho. Ah, eu já fiz as casinhas aqui. Bababá. O pomar não saiu do lugar? Ah, eu tenho que colocar aqui Nós nice. Talvez eu automaticamente desse lugar Trabalhar? Cadê os caras? faltando material pedra tá aqui, o mapa é grande e tá. tal aqui, chega até aqui, até que é legal é, tronco 4 de 4 pedra realmente está faltando muita pedra É um bocado de vagabundo aqui, pelo menos o pessoal tá pegando pedra, pega essas pedras, meu povo. Isso aqui mais escuro deve ser ferro lá ele. Aqui tá marcado também, aqui muito ferro ali. Ah, pomar pelo menos tá sendo feito. Eu acho que eu vou aumentar esse pomar, deixa eu fazer a estrada primeiro. Botar um de trigo também, né. Ah, rapaz, espera aí. Tem que aqui sempre tem um peixinho. O oh, fale sério, cara. Ah, eu sei porque é muito raso essa merda aqui. Tem que ser apelar pra pomar mesmo. Pomar de trigo. Nove ah, mesmo. vai remover aqui a árvore, remover a pedra, trabalho para esse pessoal é primavera, número de adultos, estudantes, eu tenho cinco crianças e 10 adultos, temperatura do clima, isso aqui com certeza não é Média de felicidade, média de saúde é, Agora... Tô com a quantidade de comida Cachaça não tem não Ó, Começaram a construir aqui o... O poço Show de bola A gente vai ter água Agora chove o lance da casa aqui O cara a cara só pega dois, cara? Ah, não. Isso aqui tá só cara. Ah, cai muita gente ainda. O outro lenhador tá ali já. Aqui, pomar, pomar. aqui já tem também vamos limpar a próxima área aqui né quero o que é está baixo pedra muito baixo A fonte já está funcionando. Tá esfriando. Só agora construindo aqui. Aqui o pomar, a gente vai colocar aqui. Caraca, pimenta, velho. Ah, vamos ver que merda daí. É que aqui parecia. Isso aqui a gente tem que fazer, velho. Pra dar saúde básica. De pedra, madeira até tem, mas. Pedra, e tem a parada de madeira pra. pra aquecer a galera, velho. Tenho que subir esses estoques de madeira aí. Onde é que eu tenho a flora aí? Ah! parece tá estar aqui cheio de pedra. Vamos botar para coletar todo o material daqui. Vamos estocar agora, pessoal. Já tem uma base aqui, esse carinha que faz a lenha para para ir para as casas, para aquecer aqui as casas. Pessoal por enquanto todo mundo muito feliz Todo mundo maravilhado Ferramentas Roupas Ferro pedra Esse aqui que tá merda Troncos e lenha Diferenças Pelo que eu tô vendo aqui ó, Habitação Casa de pedra aí minha amiga, muita coisa Armazém É porque aqui não fala quanto dá para. Ah, tem aqui, mas aí tá beleza, tá vazio, posto de troca, e já é muita coisa. Eu acho que primeiro a gente tem esse reborista aqui que já dá até para fazer. Ó. Casa do reborista. Cadê reborista? Ué, fechou o log aqui Já Já pedi pra Resolver isso aqui Paraná está sendo plantado, ela ah, está tá sendo plantada Aqui é até mais rápido essa porra Caraca, imagina Pessoal, a saúde já deu baixa, tá vendo? Então pelo menos está criando um herborista aqui já para ver se Dá uma ajuda aí na situação como é que tem duas sem fazer? Pô gente, tem coisa pra caralho pra quebrar aqui Aí o tronco zerou Aqui as criancinhas 5 continua sem crianças ah, Mas fez, é só procurar o que fazer Aqui ó, tem gente pegando pedra, tem gente pegando lenha, tem gente aqui? Ah, se bem que não tem não, tá vindo aqui agora. Fazendo lenha. Vamos acelerar um pouquinho aqui, vamos correr o risco aqui. Alimento continua mil. Ainda tem essas ferramentas quebrar, da roupa acabar, que porra. Tem que ser rápido com isso então. É, não deve ter material pra trabalhar. Já subiu aqui, ó, 74. Uma criança chamada Moriana nasceu. É, beleza. Seis crianças. Vou estar tá Aproveitando a chuva. <risos> oh, rapaz. Tem uns. viadinho aqui, rapaz. botar uma estradinha aqui pra demarcar o final da rua A gente pode botar o campo dos Batiola Olha, mais uma criança Vai chover, aparece a criança nova, que é isso é, Mas, já, vai dobrar a população aí, hein Cadê? O que, que tá faltando aqui? Madeira. Só faltando madeira mesmo. Que O pessoal aqui tá rápido. Que nada. Essa mulher tá lenta demais. Eu quero ver como é que vai sobreviver comendo só pimenta. A comida já, já foi pro saco. as reservas são baixas caraca Poxa, esses caras são lentos demais véio. vamos tirar aqui um construtor vamos botar para plantar aqui pelo amor de deus tronco está baixo e comida muito baixa vai faltar comida 0% colher meu amigo colher, não saber não não o pessoal vai morrer de fome então pelo que eu entendi é colher essa porra aí velho. O pessoal pegou bastante pedra aqui, né? A porra do tronco que é bom nada. Comida tá subindo. ali as comidinhas enche aí meu povo pelo amor de Deus tô produzindo, tô produzindo o tronco já começou a chegar a comida já começou a chegar rapaz o pessoal aqui é violento com o negócio de comida viu? O que, é que é isso só que essa miserável também produz muito rápido é isso, comida zerou, é? ah, a gente tem saúde, frio e agora comida, nosso problema maior é comida. Vamos botar aqui só um construtor e vamos botar seis para fazer comida aqui, senão o bicho vai pegar. Ou a gente vai andar rápido com essa comida aqui. Game over Bora meu povo, cadê essas comidas Começar a matar minhas, minhas crianças aqui. 10 habitantes 9 crianças Casa tem pra elas 0 anos, 0 é tudo criança Que é isso ó, 18 tem umas ali chegando na maioridade 14, 13, 16 Ah, 16 já trabalha aqui 13 anos já trabalha aqui, que é isso <risos> E os comissários de menor chegar aqui, vai dar merda Caraca, esse pomar demora muito, véio, que é isso A duas mulher aqui é meia hora e não faz porra nenhuma. Se é dois por dois e eu tenho seis. Eu vou abrir mais um, mais um terreno. O que é que a gente vai colocar? A comida tá foda, velho. Como só tinha a opção de nós aqui no pomar, ó, um de tronco por comprimento. Pô, mas será que o gado vai aparecer do nada? Ó, deixa eu botar logo o que eu sei fazer aqui. Que isso aqui eu vou esticar. Esse aqui eu vou esticar pra cá. Pronto. Aqui a gente vai plantar repolho. O povo tá em de pedra, cadê a porra do. Tem que fazer outra coisa disso aqui, velho. Comida tem muito pouca, cara Bora, meu povo Ó, vamos segurar agora Você já tem porra de coisa demais Tá acabando com meus... Ó, oh, parei isso aqui. Eu queria mesmo que eles estivessem trabalhando essa merda aqui de comida. Eu tô preocupado, eu tô achando que a gente vai morrer na praia aí. Mas vamos deixar isso pro próximo episódio, nesse é pessoal? É, já iniciou aqui. Pelo que a gente viu, comida é uma das coisas mais críticas do jogo. Estamos com a quantidade de lenha que é para aquecer aqui as casinhas. Boa, mais tronco tá baixo. O pessoal, tá catando aqui já. Pô, caralho. <risos> Deram a limpada da massa Tem essa plantação aqui que não sai do lugar Vamos ver se a gente descobre por quê. O herborista Está funcionando Só que ele precisa de dois Eu vou ter que tirar o quê Tirar Esse Esse, pô, esse guarda florestal não está plantando porra nenhuma Mas eu vou deixar aí Vou tirar um agricultor e botar um herborista aqui Porque é questão de saúde, né? Dois de dois Beleza, aqui eu preciso, de tô com um de dois, aqui eu tô com dois de três Ah, tô preciso de mais um, preciso de mais dois aqui, cara Pelo amor de Deus, vou tirar Tirar o construtor, que eu não tô construindo nada E vou ter que tirar o guarda florestal E jogar sete aqui, dois, três, dois, beleza e é isso pessoal, vamos ver aí se vocês deixam alguma dica pra gente. Próximo episódio a gente vê o que começa aqui. O problema realmente está sendo comida e eu acho que pode ser que o próximo episódio a gente tenha que recomeçar aí por causa dessa, dessa brincadeira errada. Falou então, até a próxima pessoal.